Beleza aí galera, Faquini falando, no vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre esse ativo BitGert que do alemão quer dizer amargo e do inglês quer dizer ranzinza e o ticker name dele é Breeze que do francês quer dizer quebrado então eu não entendi muito bem esse joguinho de palavras porque que tem tanta coisa ruinhas adicionada, né com esse nome mas vamos lá analisar o projeto e nem só de nome vive as coisas ele está na posição 2.939 do coimar na data de hoje 25 de fevereiro sexta-feira de carnaval e o projetinho dele é justamente ser uma operação descentralizada, uma operação centralizada, uma carteira, o um stake e a gente vai conversar sobre tudo isso. Dando uma olhadinha aqui no gráfico, é um projeto não recente, começou em julho do ano passado e começou aí a ganhar um pouquinho de notoriedade lá por outubro, caiu depois, subiu de novo, caiu e agora... Começou a aparecer de novo nos canais de comunicação. Então, algumas pessoas me perguntaram, algumas pessoas da minha comunidade, inclusive, já estão investindo, e aí decidi fazer esse vídeo para entender se é uma oportunidade legal ou não então vamos avaliar aqui dando uma olhadinha aqui tem 94 mil pessoas olhando é, agora o que que tá acontecendo né colocou aqui uma estrelinha para ficar acompanhando vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter para ver quantos seguidores eles já têm que isso às vezes é um sinal bom aí então eles estão com 87 mil seguidores seguindo duas pessoas somente e tuitaram já 743 vezes até hoje hoje. Legal. Então é um número OK tá não é o excesso e nem muito pouco tá um número ok vamos fechar aqui e vamos ver o site deles então, o site deles tem um chatzinho aqui chatinho vamos fechar e aí tem aqui falando que ele quer ser o blockchain mais rápido e mais barato e seguro e escalável ou seja ele quer substituir o Bitcoin mais ou menos substituir a BNB mais ou menos mas tem um longo caminho aí né uma jornada bem longa se ele quiser fazer isso então, ele está falando aqui que vai fazer mais de 100 mil transações por segundo com taxa zero ou próximo de zero. E hoje ele está desenvolvido para a rede BRC20, que eu acredito que é a rede dele, a ERC20, que é Ethereum, e a BEP20, onde o token Breeze está sendo comercializado. E já tem uma carteira com suporte para iOS e Android, e vamos dar uma olhada aqui no restante. Então você pode comprar ele, vamos dar uma voltada aqui, vamos lá em mercado para ver onde você pode comprar ele. Então ele já está sendo comercializado na Gate E o PancakeSwap, Max, LBank e Hotbit, todas as mais famosas, né? Entre outras aqui que vocês estão vendo, não são muitas, são 11 só até o momento. Então, é algo pequeno ainda, tá? Então, aqui a gente tem os produtos dele, que é uma solução de auditoria. Então, eles fazem auditoria inteligente por via de inteligência artificial em alguns projetos. Então, a gente vai dar uma olhada nisso também. Tem aqui a carta que a gente também vai dar uma olhada que foi lançada em outubro de 2021 certo e tem aqui o revenue que é o staking em forma de compartilhamento do lucro né sharing revenue então eles compartilham aqui 80% do lucro via é, alto bnb que vai ser transferido com dólar também da binance certo e também tem as Bridge Swap aqui que seria a operação descentralizada que e você pode comprar e vender tokens como se fosse a PanCake Swap aqui eles colocam aqui é uma alternativa mais rápida da PanCake Swap né eu acho que Swap bem rápido mas eles estão colocando aqui que vai ser mais rápido então vamos ver isso e aí a gente continua aqui no tokenomics e aí tem uma informação interessante né porque aqui eles falam que você tem uma retransmissão para os holders de 4% das transações na Dex na Dex deles né E se você comprar na Pancake Swap ou em qualquer outra da rede BSC a taxa é de 12%. Então é uma taxa bem alta. É, tem que ficar atento com isso, porque se você comprar lá, por exemplo, na GetYield e depois quer sacar, eles vão cobrar essa taxa aqui de forma é, do seu saque, né? Provavelmente vai estar lá embutido no seu saque essa taxa. Então, pode ser essa taxa de compra e de venda, inclusive. Então, fique esperto para você não perder dinheiro pensando que vai fazer uma operação de trade aí e acabar perdendo dinheiro, tá? As taxas aqui têm que ser levadas em conta. Mesmo quando você vai comprar na corretora, verificar qual que é a taxa de saque. Caso né, você queira fazer hold desse projeto, não é legal fazer na corretora. Então, você vai querer transferir para sua carteira e aí se vai achar que não vai pagar a taxa só que aí na hora de fazer o saco você paga a taxa então dá uma olhadinha nisso às vezes compensa comprar direto na Pancake Swap é menos trabalheira e agora vamos olhar aqui esse projeto de auditoria que eles disseram que tem que já está funcionando então já está aqui funcionando como a gente pode ver vários projetinhos que eles auditaram é, eu fiquei um pouquinho com o um pé atrás porque é basicamente um monte de shitcoin né um monte de projetinho safadinho aqui que eles estão auditando obviamente eles não têm nada a ver com esses projetos né é o projeto que vai lá e entra mas por que que tem um monte de shitcoin porque provavelmente o tipo de análise que eles fazem né que é via IA é bem simplão é uma coisa mais tranquilo que vários contratinhos padrão conseguem passar então, apesar de ser uma certificação, de ser uma auditoria, né? Nossa, que auditoria! Então, é um produto marromeno. Não confie muito quando você vê essas auditorias marromeno, porque você sabe que pode acontecer algum problema. E, inclusive, né? projetos com certificação, com auditoria de nome, né? Empresas que a gente realmente conhece e confia sofrem ataques hackers ou sofrem inclusive scans. E então esses daqui que a gente acaba não conhecendo e que é uma auditoria mais fraquinha, a chance também é bem grande, tá? Isso não quer dizer absolutamente nada. É melhor ter do que não ter, mas não quer dizer que você tem que confiar 100%. A gente tem aqui as auditorias que eles fazem Obviamente eles ganham um dinheiro por fazer essas auditorias E aí eu entendi que eles repassam 80% dos lucros para a comunidade Isso que funciona assim Dando uma olhada aqui na, no Google Play Para a gente ver como que está a carteira que eles disponibilizaram Então tem aqui a Breeze, carteira criptográfica Um pouquinho e a nota está 3.7 com 509 avaliações O que disseram aqui? Estou tendo uma péssima experiência meu dinheiro está nessa carteira, porém não consigo mais acessar meu saldo. Sumiu e a carteira não abre. Fiz uma transação da MetaMask para a Breeze, porém chegou menos de um centavo. Cadê o meu dinheiro? Que taxa absurda é essa que vocês cobram? Não recomendo, pois já de início está tendo problemas. Quero meu dinheiro de volta, quero uma solução. Nicolas, é O dia 13 de janeiro. É, o Josué, seria incrível se pudéssemos apostar moedas Breeze dentro dessa carteira. Então o cara quer fazer o stake na própria carteira. O Tutu Kids disse que disseram que seria taxa zero de gás. Então, quer dizer, disseram que seria taxa zero, mas estão cobrando taxa. E aí eu já adianto para vocês por quê? Porque a carteira, ela tá na rede BSC, tá na rede Ethereum, tá em várias redes, né? Uma carteira multimoeda. Se você usar a rede deles, né, rede Breeze, rede BRC lá que eles, BRS que eles falam, e provavelmente vai ser uma taxa menor, se você puder usar, se já estiver disponível. Mas se você usar a rede Ethereum, vai ser a taxa da Ethereum, né? Não tem o que Fazer. E a outra aqui falou: o Jordano falou que é muito bugado, foi agora dia 21 de fevereiro, bem recente. Então, também é uma carteirinha que é provavelmente um Ctrl C, Ctrl V de qualquer outra carteira, porque, como vocês sabem e se não sabem, vão saber agora. A maioria dos programas, dos aplicativos da Blockchain são um código aberto, quer dizer, qualquer um consegue entrar lá, copiar o código e depois só mudar as configurações, a cor, o nome, a marca. Então é bem falar que assim, eu vou fazer uma swap, falar que eu vou fazer uma carteira, fazer que, falar que eu vou fazer uma desk, é coisa que você vai copiar e colar. Então o que a gente tem que entender aqui é qual o benefício adicional, qual a tecnologia, qual que é o diferencial que está sendo adicionado aqui para que tenha valor de verdade. Um Ctrl-C, Ctrl-V, não adianta você ter 42 carteiras instaladas no celular, sendo que você só vai usar uma né, na vida real. Vamos dar uma olhada aqui na parte de finance deles, na parte de stake, na parte de trade, na, essa parte aí. Então eu conectei a carteira aqui já e aí está aparecendo aqui para a gente fazer o stake com recompensa em BSC com o APY aqui até 80%. Então se a gente deixar 30 dias, vai ser um retorno aqui de 6%, 60 dias 13%, 20%. 90 dias 20% e 180 dias 45%. Então é um retorno bem alto, né, que eles estão prometendo aqui. E isso é um pouquinho complicado, porque para ter esse retorno alto, necessariamente a gente precisa ter muita gente Comprando token, apostando token e colocando dinheiro nesse protocolo. E é isso tem um preço, né? Tem o um preço de precisar crescer muito e muito rápido. E tem também um outro problema gravíssimo. Muito, muito, muito dinheiro é roubado desses protocolos de staking, que são mais novos, que são menores, que são menos cuidadosos. Muito, a maioria, né? 90% dos roubos que acontecem em blockchain é nesses contratos de staking. Então você vai lá, compra mil dólares desse token, coloca aqui 180 dias, falando: Poxa, que legal, daqui no 180 dias tem 45% a mais do meu saldo. E aí, daqui 180 dias o seu saldo vai sumir porque um hacker vai roubar ele inteiro. É complicado. Tem que ter muito cuidado, tem que colocar um valor que realmente você não precisa mesmo nesse staking, porque é bastante frágil, é algo novo, é o que você nem sabe como que foi feito corretamente esse contrato. Quem que realmente auditou esse contrato de staking foi? Eles foram eles mesmo ou foi outra pessoa? então você precisa entender direitinho é, ver passo a passo aí o que que você pode ou não fazer se realmente é esse valor aqui ou se esse, essa porcentagem ela vai ficar mudando aí dia por, dia após dia ou é um valor fixo Se for um valor fixo de onde que eles estão tirando todo esse retorno para poder pagar você e pagar os outros né? então tem todas essas questões então eles comentam que estão construindo aqui na página inicial a Bitger Chain, que é a mais rápida e mais barata solução para escalabilidade, escalabilidade e segurança na blockchain, e tem aqui um analisador de status que eles colocaram já disponível para a gente dar uma olhada então a gente pode ver aqui que tá no bloco número 94092 e a gente tem aqui o próximo bloco o último bloco né 10 segundos mais ou menos 15 segundos por bloco então aqui não dá para falar que é a mais rápida né o cara tá fazendo aqui um, um tempo de bloco de 15 segundos então não tem nada de rápido aqui né? Ele colocou lá que vai ser rápido, mas eu não estou vendo nada de rápido. O preço do gás aqui está tá parecendo bem barato, né? Um gás aqui, mas porém o limite aqui está bem alto, então precisa entender. E aí a gente vê aqui que tem dois nós ativos, ou seja, tem duas pessoas ou dois computadores só validando essa rede. Ou seja, se um deles quiser alterar as transações, é muito fácil, né? Só tem duas pessoas validando. Então é muito fácil acontecer qualquer manipulação aqui nessa rede, é uma rede e você não deveria colocar um centavo nela porque qualquer operação aqui pode ser alterada. Então é algo também que está extremamente no início, não vale a pena colocar nem um centavo na blockchain deles né, para transacionar aqui. A não ser que você queira aqui entrar na parte de teste, né, de desenvolvedor. Então você vai ver a documentação, você quer ser um validador, você quer entender e tal. Aí beleza, aí você já está muito mais avançado, não tem nem o que discutir. Agora, transacionar aqui, eu não recomendo por enquanto. Como investimento, eu acho que tem sim algum valor, porém é um valor potencial, um valor latente ainda bem embrionário. Então, se você fosse comparar com uma empresa isso daqui, isso daqui seria o protótipo de uma startup. Ainda não está rodando, mas já tem ali um, um esqueleto, né? Ainda falta o músculo, ainda falta a carne, a banha, o, o, o osso, ainda falta um monte de coisa. Então, coloque um valor bem pequeno. Não se deixe enganar pela euforia do, do mercado, porque é um projeto... Como vários outros, certo? Precisa sim ter muita coisa envolvida aqui. Quando a gente entra aqui em ecossistema, deixa eu acessar aqui, eu cliquei no white paper e tem um ponto de atenção aqui também, que vocês precisam dar uma olhada. É um white paper de nove páginas para um projeto que é DeFi, ecossistema, carteira, staking, blockchain. Então é um, um white paper aqui bem safadinho, bem, bem resumido, não vai te tirar nenhuma dúvida interessante né muito pelo contrário acho que isso aqui é mais um documento para venda do que justamente para explicar o que que vai fazer o que que não vai fazer então esse outro ponto também é ruim Tá? Não ter um documento parrudo com informação técnica falando sobre isso. Tudo bem que aqui em desenvolvedores tem a parte de como você vai transacionar, tudo, mas é o que eu comentei lá no início, né? A Blockchain é um código aberto. Você pode ir lá, copiar o código do Bitcoin e replicar, assim como vários outros projetos já fizeram isso. Inclusive, Doge é uma cópia de Bitcoin então não tem segredo nenhum colocar essas coisas aqui você acaba copiando e colando o que eles criaram é o documento que é o white paper de nove páginas então isso é bastante complicado é, eu ainda não decidi se vou participar ou não desse projeto. Eu, o que eu decidi é que agora não. Eu vou entender mais, eu vou ler mais, vou tentar achar quem que tá por trás, se tem alguém por trás, se tem mais pessoas é, ou instituições investindo nisso. Se não, vai ser só mais um dos muitos projetos que entraram aí na euforia do mercado por algum motivo X. Né? Que a gente não sabe Às vezes até manipulação interna As pessoas vão lá, dão um pump no preço E aí o mercado acha que está acontecendo alguma coisa Começa todo mundo a comprar na euforia Como vocês podem ver aqui na tela Somente está sendo comercializado em locais Que não são zelosos com a auditoria Então o Max, LBank Todos esses daqui vão colocar qualquer bagaça aí para dentro tá? A não ser que seja um scam descarado Aí ok, aí eles não aceitam mas se for um scanzinho disfarçado, se for um projeto bem furreca, eles colocam porque o que eles querem é taxa de comissão de trade. Eles não estão nem aí, tá? Não é uma operação muito maior, como a gente vê lá uma FTX, uma Binance, uma Coinbase da vida. Então, fica esperto. Isso aí também não quer dizer muita coisa. A capitalização de mercado está bem baixinho ainda. Então, é um projeto que, se realmente se desenvolver daqui a um ano, dois anos, tem algum potencial, mas ele vai brigar com redes enormes né Solana Ethereum Matic Polygon Binance Bitcoin então é uma briga bem difícil bem difícil mesmo ainda mais quando você tá fazendo cópia e cola das outras coisas Bom, essa foi a minha análise deixa aí no comentário se você concorda se você não concorda se eu falei alguma coisa errada realmente eu não sou o dono da verdade eu tô aqui falando o que eu estou vendo e analisando usando um pouquinho da minha experiência compartilhando e tentando ensinar vocês como faz um passo a passo aí de análise para que vocês também possam não cair nessa euforia do mercado de sair comprando só porque o gráfico tá verde e depois não saber nem o que que você comprou é bom você fazer essa análise antes de comprar mesmo que você acabe entrando um pouquinho mais tarde mesmo que você acabe pagando um pouquinho mais caro pelo menos você vai estar ciente do que você está fazendo e é muito melhor do que entrar só na euforia e depois perder. Se você for entrar na euforia, pelo menos compra quando estiver caindo, meu. Não vai comprar quando estiver subindo. O que comprar quando estiver subindo é você estar tá dando tiro no pé. Compra quando está caindo, pelo menos. Pelo menos. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Fui.